Boa noite a todos, boa noite também aos que nos assistem através do Facebook É uma alegria estar aqui mais uma vez, fazendo intervenção E o tema da noite de hoje será o Pai e Mãe, que está no capítulo 14 do Evangelho Segundo Espiritismo Tem alguém que está pela primeira vez? Muito bem-vinda, bem-vindos também, aqueles que através da mídia social também convido pela primeira vez. Então eu convido a todos para que de olhos fechados nos concentremos neste ambiente vamos fazer uma oração para nos preparar dos ensinamentos que virão no momento de hoje. Vamos imaginando na nossa frente a figura do nosso Mestre Jesus aquele que sempre disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ali ele estaria presente. Nós temos a certeza da sua presença entre nós. Mestre, nós que aqui estamos, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos unidos em no seu nome. Agradecemos por essa nossa atual encarnação, pela vida, por tudo o que nos acontece, de bom e também de não tão agradável mas sabemos que tudo é para o nosso aprendizado. Que sejamos os seus discípulos a seguir tudo aquilo que nos ensinaste, tudo aquilo que está no Evangelho para o nosso crescimento espiritual. Mestre, nós nos agradecemos mais uma vez e com a oração que nos ensinaste. Nós vamos de joelhos espiritualmente até o Pai Deus, todo poderoso, que tudo vê, e vamos dizer aquela oração que nos ensinaste então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E assim sente. Então, honrar pai e mãe. Como eu já falei, ele está no capítulo 14 de do Evangelho sobre o Espiritismo. E já no 91 ele cita só os dez mandamentos. Os dez mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Guardar os domingos e as santos, honrar um Pai e mãe, não matar, não pecar com fracassidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo. Nós já vemos aqui que os três primeiros é com relação ao Pai Criador, né? Amar a Deus, não tomar o santo nome e guardar os domingos e de Depois começa tudo a respeito de nós homens. Por quê? Ele faz a referência, Moisés um aqui no pecado, ele faz a referência a tudo aquilo que nós não precisamos praticar. Eu sempre coloquei que, o dia em que nós aprendermos a cumprir o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a mesmo, nós não vamos precisar dos de outros. Porque quem ama é no mar, quem ama é na terra Não vai correr fora E ah, o fato de nós Encarnarmos as famílias As famílias são os primeiros Relacionamentos que nós temos Desde que nós encarnamos Na terra Nós precisamos de dois seres macho e fêmea né? Os carnatozoides E ovo para podermos nascer Então nós escolhemos isso Quando a nossa o nosso pedido para reencarnar. Então, nós estamos na família que nós escolhemos. E a família também nos escolheu. Foi um acordo. E também, a diferença, uh, esses não, que eu recalho do livro, né, lembra um pouco o pai e a mãe, quando está educando os filhos, né, não faça isso, não faça aquilo, um, uma série de não, mas um não, bendito, é aquele que tem seguido com confiança, dizendo por quê, Porque não acabou. Não, tem que explicar para a criança. Assim como os nossos pais fizeram conosco. E no item 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec já começa a elucidar. Piedade filial, ou seja, piedade em nós filhos para com os nossos pais. Todos nós somos filhos. Nem todos. São pais, escolheram isso. Nem todos são pais, são mães, mas todos nossos filhos. Por isso que ele diz aqui, piedade filial. É, o mandamento honrar pai e mãe, ele já pede para que nós pratiquemos a caridade. Já no berço, ambos, tanto quem está cuidando da gente como pai e mãe, nós como espíritos de vizinhos ainda é uma forma de nós praticarmos a caridade. Por quê? Se nós não aprendemos a amar pai e mãe como sendo o primeiro próximo que a gente convive, como nós vamos aprender a amar os nossos inimigos? E quem diria que, nessa relação, nós não somos inimigos? E que viemos para aprender que viemos para poder cumprir mais uma jornada com aqueles que nós escolhemos? Alguma diferença que nós temos? e que nós vamos passar por essa prova. Nós precisamos dele, então, deles, né, os pais, para que nós possamos reencarnar. E ah, o amar os nossos pais, honrar os nossos pais, ele consiste em respeitá-los, em nós assistirmos a eles nas suas necessidades. Porque o que, que acontece quando nós somos jovens, crianças, não precisa de alguém para dar o remédio na hora certa? Olha, olha as duas pontas. Né? Nosso pai, nossa mãe, que está lá. Já velhinho, precisando de acolhimento. Quem que troca a fralda? A criança e do velhinho. Né? Quem que ajuda a te dar a mão para atravessar a rua? Então, var pai e mãe. Olha o mandamento sagrado que Jesus nos coloca. Tantas outras. Né, da orientação, educação ou até o um não quando fiz a referência aqui do decálogo né? Bom, tem que aprender, a criança tem que aprender tem um não como resposta, mas tem que ser justificado. também. Então, por que eu estou dizendo um não? É um ensinamento. É, e fazem parte também dessa dessa situação. Eu falei que nós somos filhos, né? Mas nós também temos a oportunidade de não sermos pais sanguíneos. Nós somos pais, podemos ter a oportunidade de ser pais adotivos. Eu tenho essa, essa feliz oportunidade. E, agora, alguns pais, eles não conseguem cumprir essa, essa, aquilo que é abraçaram a cuidar dos filhos. Mas é uma coisa que não cabe nenhum de nós, unidos nem nós com filhos nem outras pessoas. Deus vai julgá-los ou Deus vai nos julgar nosso pai. É, porque a caridade, a, a caridade no Evangelho também diz que nós temos que pagar o bom com o bem. De qualquer situação que nós passamos, seja ela boa ou má, principalmente se for má nós temos que aprender. É tudo para nós aprendizagem Podemos não ter condição de aprender no momento que nós estamos passando pela dificuldade, mas ela vem de uma forma diferente no futuro quando nós pudermos aprender a fazer isso. Pertuar os inimigos, como a gente teve, quem é que garante que nós não somos diferentes das nossas relações familiares? Os pais desatentos uh, eles devem entender que o, o maior aprimoramento que deve acontecer é por parte deles, aqueles que não conseguiram dar o um certo aos filhos. Porque vejamos, a, a pergunta que Kardec faz para os Espíritos, número 583, está no livro dos Espíritos, são responsáveis dos pais por um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados de Resposta. Não. Porém, quanto piores foram as proteções dos filhos, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-los no mau caminho. Ah, porque os, os pais eles devem entender que os, os filhos são os mesmos espíritos que no passado podem ter causado uma dor em sofrimento. Exemplo, um casal na Inglaterra e uma filha, já adolescente, é, religiosa que era, é, a menina já, como todos nós passamos pela adolescência, a gente sabe como é que é. Eu sou dono do meu nariz, eu quero é, aprender, eu quero aprender sozinho, vocês me mandam mim, e essa menina saiu do mundo. Saiu do mundo, ela foi aprender da pior forma possível Que é conseguir internet, vida, roupa, lugar morar, pagar as contas Ela caiu na prostituição E com isso, o pai sabendo disso, ficou bastante abalado, enfermo e morreu Ficou a sua mãe Mas o amor de pai e o amor de mãe, aqui, cabe muito bem para o nosso aprendizado O que aconteceu? É, essa jovem Ela ia comer Em igrejas Porque ela passou a ser uma moradora de novo E a mãe Sabendo disso, Ela foi ao, ao, Procurar pela filha, mas Não encontrou Então ela pegou uma fotografia dela Colocou tudo onde ela pôde Igrejas, bares, todos os lugares Que ela poderia encontrar a menina Nessa, Nesse cartaz Ela colocou a foto dela mãe e escrito, mamãe te ama é, Passado algum tempo, essa menina foi, então, numa igreja Porque ela era moradora de rua E ela estava tomando uma sopa, na mesa E ela viu no pertaz, era familiar para ela, a fotografia Ela foi ver o pertaz, ela viu que era mãe Escrito embaixo, mamãe te E ela, então, pensou em voltar para casa No caminho, ela parou, ficou titubeando que eu vou, certo, que eu vou, o que eu vou encontrar? Mas foi. Foi chegando em casa, a porta estava entrepostada, assim, passou estranha Entrou e era familiar a casa dela. Ela foi entrando, corredor, sala, foi até o quarto. A mãe estava na cama e ela chegou e deu um abraço. A mãe simplesmente falou: Obrigada, minha filha, mamãe que ama. Então, veja a forma que nós temos de honrar nossos pais nossas mães. Tudo tem solução. Tudo depende de nós. Nós nascermos as barreiras que nós temos. Orgulho, cuidado. É, também, é, com relação a essa, essa, essa história da, da do casal, da terra, nós temos o um Evangelho comparado no filho pródigo que é aquele senhor que tinha dois filhos, e o filho mais novo, ele foi pedir para o pai, pai, me dá a parte da herança que eu vou uh, viver a minha vida, eu vou embora. O pai simplesmente pegou, partiu dele, deu, e ele partiu para o mundo. Mas não temos estrutura nenhuma que aconteceu com o menino, nós só perder tudo. Em é, oitada, em jogos, em tudo. Trabalho e uh, chegou a dividir a ração dos porcos. Ele estava passando fome. Então ele resolveu. Baixou aquela vaidade, baixou aquele orgulho, e voltou para casa. E voltando para casa, o pai fez uma festa. Nessa festa, olha o que aconteceu: a dor de cotovelo do irmão mais velho. Pai, o senhor nunca fez isso para mim. O senhor nunca né, permitiu que nós fizéssemos festa. E para ele que abandonou tudo e foi embora. O Senhor faz uma festa dessa Qual a lição que nós tiramos? O pai dos dois filhos aqui Nós podemos colocar como sendo Deus Deus sempre está de braços abertos Para nós receber de volta Não tem aquela frase O bom filho a casa torna Então, essa parábola Coloca bem também o que é honrar o pai Mas aprendizado também do filho Tem uma outra, uma outra história que é estar no livro desse é Almoza e, e para variar, né? Francisco Cândido de Xavier e Waldo Vieira, pelo Espírito de Silva. E nesse desse, desse livro, tem uma história que é a fama divina. O colonial rabelo, influente fazendeiro do Brasil Central, acometido cometido de paralisia nas pernas, vivia no leito, rodeado pelos filhos atentos, muito carinho, assistência contínua. No depurso da doença, veio conhecer a doutrina espírita, que lhe abriu novos horizontes à vida mental. Pouco a pouco, desprendia-se da ideia de posse. Para que morrer com fome de rico, queria agora a paz, de Dono de expressiva fortuna e presente da desincarnação próxima, chamou os quatro filhos adultos e repartiu entre eles os seus bens. terras, sítios, casas, animais, avaliados em milhões de reais. Foram divididos cuidadosamente. Com isso veio a reviravolta. Donos de riqueza própria, os filhos se fizeram distantes e indiferentes. Muito embora as relativas paternas, as visitas eram raras e as atenções inexistentes. Cabelo muito triste e quase completamente abandonado, perguntava a si mesmo se não havia cometido algum erro. Os filhos não eram espíritas e mostravam uma irresponsabilidade completa. Neste tempo, apareceu um antigo amigo, amigo de juventude, devedor, o colonel Antônio Matias. Veio devolver o pé que havia tomado uma palavra aquela história do peito do bigode. E pagou-lhe milhões de reais em cédulas vivas. A presença de um dois filhos, Rabelo colocou em um cofre ao pé da cama. Sobreveio o imprevisto. Os quatro filhos voltaram às antigas manifestações de ternura. Revezavam-se junto a ele, papas de aveia, caldos de galinha, frutas e vitaminas. Mantinham os cobertores quentes e fiscalizavam a passagem no vento pelas alunas. Raramente Rabelo ficava algumas horas sozinho. E assim viveu ainda mais dois anos. Desencarnando em grande serenidade, enquanto o cadáver estava no velório, fecharam seus filhos no corpo morto e, abrindo aflitamente o cofre, somente encontraram lá um bilhete escrito e assinado pelo coronel, entre as páginas de um surrado exemplar do Evangelho Segundo o Espiritismo. O papel assim dizia, Meus queridos filhos, Deus abençoe, abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava, distribuí entre várias obras espíritas e de caridade. Deixo a vocês o capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo. E os quatro, extremamente desapontados, levaram a legenda, leram a legenda que dizia, levaram o vosso pai e a vossa mãe, piedade filial. Aqui também vamos lembrar um pouquinho muitos de nós já presenciou isso, cenas de velório, né? Pai, pais e filhos já aí o filho vem pedir perdão, pedir desculpa no caixão. Vá ali. É de cada um. E também nós, quando nós conhecemos as pessoas pelas quais estão passando, dá para perceber nitidamente quem viveu bem com os pais e quem se arrependeu de uma outra. Então a lição do coronel aqui é muito interessante. Né? Vivia-se bem quando se sabia que tinha Quando acabou a fortuna, como aconteceu com, com, com, com, jovem, com o jovem, o jovem a parábola do Piro Aí, no item 8 desse capítulo, uh, Kardec vai falar da parentela corporal e da parentela espiritual. Uh, nós temos na nossa vivência muitas pessoas que, às vezes, nós não somos parentes, somos simplesmente amigos ou parentes próximos e nos damos tão bem que parece que somos consanguíneos. Mas, ao mesmo tempo, muitos têm irmãos consanguíneos e que não pode se ver. Então, esse que o carta aqui 88, ele vai dizer que nós estamos indisciplinados. Para quê? Porque se nós temos um compromisso da, da espiritualidade para nós sermos bons para tá, todos, nós temos que perceber que aquele que nós convivemos e que nos damos bem, também tem um compromisso de vidas passadas no mesmo modo aquele que é consanguíneo do mesmo sangue, filho do mesmo pai e não se dá bem. Praticar a caridade como está falado desde o início. Né? Aí, na, na, na, a ingratidão dos filhos nos laços de família também é remove. Nós vamos falar de todos os itens que uh, sempre que nós estudamos para é fazer o edição aqui, nós vemos que são é, muito rico o. O Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras que a gente pega para ilustrar o Deus. Ah, eles estão, esses capítulos estão todos interligados. E o item 9, ele diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações domésticos. Mas a dos filhos, para com os pais, apresenta caráter ainda mais odioso. E tem uma colocação que relata bem essa história, que é. Muitos devem conhecer a música do Antônio Pinocchio, ou de Boito. Quem não sabe? Eu vou ler porque é até legal a, a, a letra da música, né? Um pai trata dez filhos, dez filhos não um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, mulher e perão estradeira, com seu filho foi morar. O rapaz era casado. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, Como o velhinho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje, aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Leve-se couro de bom que acabei de curtir. Para lhe servir de coberta aonde o senhor dormiu. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de oito anos. Que aquela cena assistiu, correu atrás do voo, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu o Velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro do meio e Brunaquinha foi trago. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando. Para que você quer esse couro? Que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai. Um dia eu vou me casar. O Senhor da Vicadere e comigo do morário. Pode ser que aconteça e nós não se culminar. Essa metade do povo voltar para o Senhor levar. <risos> Agora, olha a importância que nós pais sejamos consanguíneos ou sejamos adotivos, temos para instruir os nossos filhos. Muitos não vão seguir aquilo que nós orientamos. E muitos também, mesmo nós temos orientados para o bem, não vão conseguir enxergar isso. E o outro lado, muitos nós orientamos para o bem e se enveredaram ao mal. E muitos nós não, não somos bons o suficiente para enveredar. E os filhos, mesmo assim, são bons até hoje. Né? Nós vemos muitos exemplos de filhos de famílias não tão estruturadas e se deram bem com a vida. E muitos de família muito bem e que não conseguiram. Isso muitas vezes não tem a ver com a família, mas é aquilo que o Espírito reencarnou para poder cumprir. Se ele não está cumprindo, é livre-arbítrio da parte dele. Então, a casa da mãe é sempre o lugar a casa da mãe e do pai, né? Quando fala pais, amar o pai e mãe. Muitas vezes, nós pensamos pai e pai, o homem, mãe e mãe, né? Como diz o dia dos pais, o dia das mães, né? Mas aqui, no caso, existem situações em que nós conhecemos que são uh, excelentes exemplos de filhos que honram seus pais. Uh, vocês já conhecem a minha história, eu já contei aqui que o meu pai, uma família de 11, 10 irmãos, ele, mais 10, né, uh, meu avô cedo e meu pai, ele assumiu o papel dos pais dos filhos, dos irmãos mais novos. Ele contou que eu a minha meu avô, oito é, eu tenho também a, a mãe e a sogra, conheci o conhecido meu, uma está com 91 anos, está com Alzheimer não sabe mais nada e a, a sogra dele está com 89 operou nos dois joelhos, mas a cabeça está ótima, vive numa boa portanto piada, e os filhos todo final da semana levam para casa, levam para o restaurante fazem desvio então, nós temos chance de conviver bem com os nossos pais. E pagar para eles uma parte daquilo que eles fizeram para nós. Vamos dizer que aquilo que nós estamos conseguindo pagar é apenas os juros, né? Mas é, a caridade dos que nós temos que pagar do nosso bem. Então, aí está a nossa oportunidade de nós sermos bons filhos. Mesmo que um dia nós não sejamos pares, não tenhamos filhos com podemos tê-los de forma da profissão. Mas que nós sejamos exemplos. Né? Existem muitos exemplos que nós poderíamos relatar aqui. Mas como eu falei, o Evangelho é muito rico. E quem não teve a oportunidade de ainda estudar o Evangelho, aqui, ao um convite, também, é, quem não faz o Evangelho do ar, é uma oportunidade de começar a fazer. É perceber que cada vez que nós lemos Um capítulo Dali um tempo Pode demorar um mês, uma semana, seis meses Se nós lermos de novo Nós vamos perceber um ensinamento novo Com aquela mesma lição Então Jesus é fantástico Nessa ideia E para encerrar é, Vou fazer mais uma leitura Mas é muito é, Emocionante E também nos coloca De formas a honrarmos o fato nossos pais e nossas mães. chama então, a casa do pai e da mãe. É a única casa que você pode ir, quando quiser, sem convite. A única casa que você pode colocar a chave na porta e entrar, entrar diretamente. A casa que tem olhos amorosos, que olham fixamente para a porta até que se veem. A casa que lembra os seus dias sem preocupações, e a tua felicidade durante a sua infância. A casa em que a sua presença e o olhar nos rostos da sua mãe e do seu pai são para você uma bênção e a sua conversa com eles é uma recompensa. A casa que, se você não for, o coração dos seus donos encorre. É a casa em que se acenderam duas velas para iluminar o mundo. Encher a sua vida de felicidade e alegria. A casa onde a mesa de jantar é para você e não tem hipocrisia. A casa que, que, se chega a hora da comida e você não comer, o coração dos seus donos vai quebrar e ficar triste. A casa que oferece todas as risadas de felicidade. Oh, meus jovens, descubra o valor dessas casas. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde demais. Sobretudo são aqueles que têm a casa dos pais para ele. E para nós, eu, muitos de vocês que não têm mais os pais aqui de, de, de presença física, nós também continuamos orando por eles, onde quer que eles estejam. E continuemos sendo gratos e honramos nossos pais e nossas mãos a boa noite a todos eu convido novamente para que nós façamos uma prece de agradecimento agradecendo a Jesus por esse fabuloso ensinamento que Ele coloca nesse capítulo do Evangelho de segundo Espiritismo que nós possamos ao sair daqui na noite de hoje sejamos reflexivos agradecidos pelos pais as mães que nós tivemos, com todas as dificuldades que eles tiveram. Que nós sejamos agradecidos pelos filhos que nós temos. Que na nossa delícia possamos ser acolhidos por esses mesmos filhos, sejam eles consanguíneos ou adotados. E a Jesus, mais uma vez, nós agradecemos pela oportunidade e que saiamos daqui melhores do que nós entramos. Que a assim,